Você sabia que a ferramenta Tarefa é uma atividade de envio de arquivos que permite a comunicação entre o professor e o aluno? Através da tarefa, é possível enviar avaliações, redações, exercícios, projetos e relatórios, bem como receber um retorno do professor sobre o seu trabalho. Alguns exemplos da utilização da atividade são Texto online, na qual o aluno envia o seu texto através do próprio editor do Moodle. Envio de arquivo único, muito utilizado para avaliações. Nesse tipo de tarefa, o aluno pode enviar um arquivo para o professor. Trocas de arquivos, na qual permite que arquivos sejam trocados entre professor e aluno. O número de trocas pode ser configurado. Agora, veremos como você faz para enviar uma tarefa. Primeiro, clique no ícone da mão. Após, clique em Adicionar tarefa. Quando o texto for online, sugerimos que você o escreva em um editor de texto. Salve no seu computador, copie e colhe neste espaço. Assim, caso haja oscilação na sua conexão, você não corre o risco de perder o que escreveu. Após, clique em Salvar mudanças. Quando a atividade for por envio de arquivos, o professor definirá o número e o tamanho máximo de arquivos que você poderá enviar. Após selecionar o arquivo e inserir na caixa de arquivos, você deverá clicar em Salvar mudanças. Feedback é o comentário do professor sobre o seu trabalho. Para visualizá-lo, clique novamente no ícone da mão. Abaixo dos dados de envio, você encontra os dados de feedback com os comentários do professor. Nota o arquivo de feedback. Para enviar um novo arquivo, clique em Editar Envio. Insira o arquivo na caixa de envios e clique em Salvar Mudanças. Para editar um arquivo já enviado, clique em Editar Envio. Selecione o arquivo enviado e clique em Download. Salve no seu computador, insira as informações faltantes e envie novamente. Você pode também clicar em cima do arquivo, clicar em Excluir e inserir um novo arquivo. Não esqueça de salvar as alterações clicando em Salvar mudanças. Para visualizar a avaliação e os comentários do professor sobre o seu trabalho, clique no nome da tarefa. Na tela seguinte, veja os dados de envio da tarefa. Logo abaixo, visualize os comentários do professor e a nota do seu trabalho. Utilizando essa atividade, professores e alunos podem ter um diálogo mais próximo.